Há um passado no meu presente, o sol vem no meu quintal, toda vez que ia puxar Matuto, pé rachado, ignorante. Esses e outros tantos adjetivos são dados ainda hoje aos jovens que vivem no campo. Não é de hoje que escutamos esses tipos de coisas. Vem de tempos atrás e há de se confessar que ainda vai demorar muito para acabar. Acabar ou não? Educador do grupo de informática, comunicação e ação local, geral, trabalho no projeto Agentes de Desenvolvimento da Comunicação, que vem mudando a realidade de muitos adolescentes e jovens da Mata Norte, Sul e a Grécia do de Pernambuco, que sofre com a falta ou a precariedade de políticas públicas. Ao chegar no primeiro dia de encontro, me deparo com pessoas caladas, baixas e bastante tímidas, por alguns dias de convivência, essa realidade muda. E o que é bom, para melhor. Eles começam a participar ativamente das atividades oferecidas pelo projeto. Falam, trabalham em grupos e, olha só, filmam e tiram fotos. Tudo isso para a produção de um documentário que é produzido dentro de suas realidades e por eles mesmos. E é a partir desses momentos que para a maioria deles ainda eram inéditos começam a sonhar, a ter melhores perspectivas de vida. Se antes esses adolescentes e jovens pensavam apenas em concluir o ensino médio e formar uma família, hoje eles pensam, olha só, em ser professor, jornalista, médico, advogado e outras tantas profissões tão ambiciosas quanto suas vontades de alcançá-las. É num pedacinho de Brasil que podemos ver essas vidas serem mudadas para melhor. E isso é bastante gratificante, tanto para nós que estamos pertinho, quanto para aqueles que vêm de longe compartilhar um pouco de nossa experiência e trazer algo novo para nós também.